Mas, por exemplo, você não teve nem um jingle de campanha, né? Porque um jingle de campanha é, é, é uma despesa é. eleitoral. O Caio, né? e o próprio a despesa de Uber. Porque não é combustível, é despesa de deslocamento. Despesa de deslocamento é despesa de campanha. Ele teria que pagar o Uber aí com recursos da campanha. Pois é, interessante. Porque hein? não é abastecimento do veículo